Olá a todos estou a gravar este vídeo a pedido de um, de um jovem amigo que que gostava de entrar no mundo de desenvolvimento de jogos e pronto é apenas o miúdo e então uh, este, este este vídeo ou este começo de, de uma nova série de, de vídeos uh, será mais voltado para, para jovens e até mesmo para quem não não manja nada de inglês então pronto eu vou tentar Ser mesmo, mesmo, mesmo básico. Então, não julguem este, esta série, por favor. É mesmo para mim os que querem realmente começar a dar os primeiros passos no, no mundo do desenvolvimento de jogos. Então, um, eu escolhi o GDevelop como aplicação para, para desenvolvimento de jogos, não é? Eu creio que é bastante intuitivo. Em alternativa, existe o Scratch que até é dado na, nas escolas, no ensino primário. E, e mesmo no, no segundo ciclo, creio. Uh, mas pronto, o GDevelop também uh, tem uma particularidade que deixa programar mesmo com, com a linguagem JavaScript. Mas isso aí pronto, não vou entrar em detalhes nesse, neste vídeo. Uh, portanto eu vou, vou focar mesmo no, no que me foi pedido. Neste caso, uh, aliás, até lancei o primeiro desafio ao, a, esse, a esse jovem, mas... O vídeo que eu recomendei não foi muito útil porque, é, apesar de, de até ser simples, mesmo assim uh, a pessoa em questão pronto, uh, era muito rápido e não, não explicava o detalhe. E, então, para quem, quem está a começar, uh, não é, até o seu primeiro contacto acaba por ficar talvez um pouco assustado. Então eu vou, vou explicar os detalhes as coisas mais mesmo mínimo, mesmo para quem nunca ouviu falar disto, então, isto é, é mesmo para quem está mesmo a dar o seu, o seu primeiro contacto no mundo de desenvolvimento de jogos, então, vamos a isto, então, o primeiro desafio uh, que, que foi proposto a esse rapaz foi um, um, um princípio de um jogo de plataforma, portanto, então, o objetivo aqui será com que o, o jogador consiga, o, tenho tem o, o seu player a movimentar da esquerda para a direita, a saltar, a cair, ter as suas primeiras animações e então é isso que vamos fazer, portanto eu vou criar aqui um novo projeto e ah, uh, além de mais eu, eu, eu meti em português, Eu creio que isso vai, vai ajudar até mesmo para esse, para esse jovem mas claro que vocês poderão fazer em inglês e até aconselho que seja em inglês uh, por causa dos termos técnicos que são usados no desenvolvimento de jogos, enfim. Mas neste momento eu estou em português e, portanto, vamos criar um jogo vazio. E vamos criar uma nova cena. Portanto, vamos já começar a explicar aqui as coisas padrões. Temos aqui uh, uma aba com algumas opções, portanto, configurações do jogo, em que nós podemos dizer qual é o tamanho do ecrã, se vai ocupar o ecrã todo ou não. As cenas, podemos ter uma... Podemos ver as cenas como os níveis, por exemplo, num jogo de plataformas podemos ter 30 níveis, não é? Portanto, cada cena será, poderemos dizer, um nível, uh, vai representar um nível. Uh, eventos, layouts, funções, portanto, isto são outras coisas que nós não vamos ver neste vídeo e para já não vou entrar em detalhe. Mas vamos criar uma primeira cena e vamos colocar sobre ela duas vezes. E pronto, eu abro uma, um canvas, oh, este é um termo em inglês, portanto, este aqui um canvas será uma tela em que tudo que tiver dentro desta tela será visualizado pelo jogador, hum, portanto, eu vou só fazer aqui uma, uma questão, aí eu queria só alterar aqui, acho... ah, é isto, pronto, vou voltar em esta aba, nós temos aqui o gerenciador de projetos. Ou gestor de projetos. Em português europeu. Um, e nós vamos renomear esta cena. Em que no, no, na opção de três pontinhos. Vocês podem mesmo renomear. E portanto eu vou dar isto como nível 1. Ok. Enter. E foi renomeado. clicamos duas vezes. E pronto. Cá estamos outra vez. E temos a A aba. Chamada nível 1, portanto, nós aqui vamos importar os nossos sprites, os nossos assets. Assets é um termo que é usado para conteúdo uh, multimédia que vai ser usado dentro do nosso jogo. Portanto, esse conteúdo pode ser imagens, pode ser sons para o jogo, uh, pode ser vídeos, portanto, vai ser todo o recurso de, de multimédia. Uh, vamos criar um sprite. O sprite é um objeto animado que pode ser usado para a maioria dos elementos do jogo. Portanto, um sprite são. podemos chamar de personagens. Vamos ter uma personagem ou inimigos. Isso tudo é um sprite, ok? Portanto, vamos criar um sprite e vamos chamar de Player Box. Eu vou já explicar o porquê disto. Aqui vai, vai, vai ter o um nosso fluxo todo do jogo. Mas entretanto eu vou, eu vou explicar mais, mais em detalhe uh, e vou adicionar uma animação e eu aqui vou adicionar uma imagem. Eu vou buscar aqui, vocês podem descarregar essas imagens depois na descrição do vídeo, mas não liguem aqui a minha pasta. Uh, isto estaria aqui mirando -me... ok, pronto, seria algo isto, vocês verão esta pasta tem que ter isto. Portanto eu vou chamar. Eu tinha aqui outra imagem. Mas enfim. Eu posso chamar isto também. Não há problema nenhum. Ok. For. Vocês adicionem isto. Eu depois vou ter que dar aqui um acerto. Mas não tem problema nenhum. Para já pode ficar mesmo assim. Aplicar. Vamos criar um novo sprite. E vai ser o... Player, oi, player, só player, e vamos, vamos dar uma animação de idle, que é parado, em português, e temos aqui player idle, adicionamos este, esta personagem, com esta animação, que vai, vai estar assim, não há problema nenhum, só tem uma imagem, aplicamos, Uh, aplicamos não desculpem vamos adicionar outra imagem outra animação perdão walk caminhar vamos adicionar agora tudo que seja referente ao walk temos este temos este e temos este vamos adicionar estes três e vamos visualizar eu reparem que eu eu andou ele iniciou a, a, a animação e parou. E é interessante nós temos esta animação sempre a correr. E para habilitar isso podemos simplesmente clicar aqui em repetição. Ou seja, agora sempre que nós formos a visualizar esta animação. Ele vai estar sempre a, a correr ou a caminhar. Portanto, vai estar sempre a animar. E é mesmo isto que nós queremos. Portanto, agora vamos adicionar mais uma animação. Que é ele a saltar. Jump. Jump. Saltar. E temos aqui, esta aqui, Jumo. Isto aqui devia ser jump. Mas enfim. Pronto, ok. Temos estas três animações. Que agora. Outra coisa que vai ser importante mais para a frente. Para perceberem. Esta animação é o elemento 0. Ok. Esta animação é o elemento 1. Um, esta animação é o elemento 2. Vamos precisar de saber este, uh, esta numeração da animação, ok? Esta animação é o número 0, esta animação é o número 1, um, esta animação é o número 2. Vamos precisar disto mais para a frente. Aplicar. E agora vamos criar a nossa plataforma. Plataforma. Vocês podem dar o um nome que entenderem, mas depois tem que seguir a risco esses nomes e saber o que é que cada uma... Qual é o efeito que cada um dos sprites tem. Adicionar uma animação. Vamos adicionar na mesma este, este floor. Open. Ok. Pronto, está. Uh, aqui nem precisamos dar... Uh, quer dizer, não, podemos, não precisamos dar nome aqui. Pronto. Agora é assim. Nós podemos uh, atribuir a cada um destes objetos, reparem que isto são todos os objetos que nós vamos adicionando, nós, esta, esta aba, são todos os objetos que podem ser importados para aqui, ok? Pronto, podemos simplesmente arrastar e, e se nós uh, fizermos play aqui, verão que é visualizado, é isto, portanto... Esta, esta linha preta aqui, é o que vai delimitar a nossa visualização, como podem ver, ok? Pronto, selecionamos isto tudo e foi quem é em Dell para apagar, ou o botão direito e excluir. Portanto, isto foi só um item. Agora, nós vamos querer atribuir comportamentos a cada um dos objetos. Ora bem, o nosso player box, este player box, vocês vão já perceber mais para a frente, o porquê, vamos, vamos clicar duas vezes nele, e agora aqui em cima, vamos clicar em comportamentos, e vamos adicionar um comportamento, que em inglês é behavior, ok, adicionar um comportamento ao objeto, e a nossa personagem vai ser uma personagem de plataforma, com isto a personagem vai ser controlável, que pode saltar, correr, em plataformas. Vamos adicionar isto para já, Pronto, eu vou adicionar isto, um 3000 aqui, um 3000 aqui, eu vou tirar do salto 800, uh, isto vai ficar a zero, não vão precisar, aplicar, agora vamos ao platform, Vai ser a nossa plataforma, o nosso chão, a bem dizer, e vamos adicionar também o um comportamento. Cliquei em duas vezes, comportamentos, adicionar um comportamento ao objeto, plataforma. E pode ficar assim. Vai ser uma plataforma isto. Portanto, agora vocês vão aqui ativar grid. Com esta mostrar a grade e com esta opção vocês podem desenhar. O mapa, digamos assim. Vejam como ele se ajusta aos quadradinhos. E agora clique clico em cima do, do nosso objeto. E posso criar um chão. Posso criar mais paredes. Ou plataformas, neste caso. E isto é um exemplo. Vocês não têm que seguir à risca. Mas enfim. Servem. Agora, isto que nós fizemos ao chão, e agora nós vamos ter aqui o player box, vamos arrastar para aqui. Sabem que esta imagem pode ser confundida com isto, mas são dois objetos diferentes. Este é o nosso player box, e este é o nosso plataforma. Até, até podem ver o nome do objeto em cima, não é? em cinzento, aqui, com as coordenadas de cada um. Ok, pronto, é isto. Se vocês derem play, verão que o objeto vai cair. E vocês se andarem com as setas para a direita e para a esquerda. E saltar com o espaço. Já vão ver que ele tem o comportamento de um, um, um jogador de plataforma. Não é? Porquê? Porque nós adicionamos o comportamento. Ele só está a fazer isto. Porque nós de facto adicionamos este comportamento. De plataforma. Platformer object. Ok? É um objeto de plataforma. E ele é uma personagem jogável. E já tem configurações embutidas nele. Ok? Pronto. Agora. O que é que nós queremos? Queremos que. Uh, vamos vamos arrastar aqui também. A este, este, este, nossa personagem. Uh, queremos que. Esta personagem. Esteja dentro da nossa caixa. E para isso. Nós vamos ter que ir em eventos. Em eventos. Nós temos esta janela. Vai ser a nossa programação do jogo. Vamos acionar um novo evento. Eu, eu tinha dito à, ao, ao jovem que toda ação tem a sua condição. Mas nem toda a ação tem que ter uma condição. Ou seja, vamos pensar assim. Um exemplo bem prático. Uma lâmpada. Se uma lâmpada estiver hum, fundida. Não é? Então teríamos dois resultados. Se estiver fundida. Então temos que trocar... A lâmpada. Se não estiver fundida, então hum, a, a luz vai ligar-se, não é? A lâmpada vai ligar-se. Isto é, é uma condição. A condição neste caso seria se a, a, a lâmpada está fundida e a ação é trocar lâmpada. Ou então, se não se verificar essa condição, ou seja, o contrário, então é porque a lâmpada está a funcionar. Então vai ligar essa seria uma possível ação isto um, em resumo o que é que é as condições e, e ações isto aqui em, em termos uh, das situações reais seria como esse exemplo que eu, que eu, que eu expliquei da, da lâmpada uh, outro exemplo por exemplo se a porta estiver fechada a chave vá, uh, então o resultado seria então eu não consigo. transpassar, Não consigo passar. Não consigo entrar. Ou. Se a porta não estiver fechada. Eu consigo entrar. O conseguir entrar ou não. Seria a ação. E a condição seria. Se. Reparem que eu dou ênfase. Ou se. Se. Alguma coisa for verdadeira ou falso. Então. Vai haver uma ação. Ok. Seria assim. Mas neste caso como não vamos ter condição, ele, o jogo vai optar como verdadeiro. Se for verdadeiro, automaticamente ele vai fazer uma ação. Que neste caso é, uh, vamos dizer que o player vai, vai estar na mesma posição que o player box, porque na, na verdade o player só vai, só vai fazer o quê? as animações que vamos ter. O player box é, é que tem o um comportamento jogável. Portanto o player vai estar na mesma posição que o player box e, e para fazermos isso será da seguinte maneira. Uh, colocar o objeto em torno de outro. Ou seja, estamos a dizer que o player vai ter, uh, vai estar no mesmo, na mesma posição que o player box. A distância vai ser 0, ângulo 0, pronto. Ou seja, isto o que é que vai fazer? Vamos, vamos dar play e verão que o personagem está na mesma posição que, que o nosso quadrado do player box. Claro que nós temos que ajustar isto aqui porquê? porque o quadrado de trás não tem a mesma dimensão que a nossa personagem. E, e tem que ter. Mas neste caso, pronto. Serve para o efeito. Ok? e então agora nós vamos um, vamos vamos configurar as animações portanto vamos dizer se vamos adicionar uma nova condição se pensei sempre quando forem entrar numa condição vou, vou imaginar como se fossem a dizer assim para vocês mesmos se o player box uh, está se movendo então posso dar um ok então vamos adicionar a ação se eu estiver a mover-se então a animação deste player alterar a animação vai ser igual definir como igual a um este um é que o número da animação que eu vos disse a animação parada é o 0, a animação de, de caminhar é o um e a animação de saltar é o 2. portanto se ele se está a mover vai ser igual a 1. Um. vamos a zero igual a 1. Um. ok vai ser igual a 1. Um. agora reparem se dermos play oh, aliás yeah, ele já estava a mover-se porque esteve a cair pronto e ele está supostamente que está assim ele é que está a mexer portanto vamos, vamos acionar outras animações Uh, se ele estiver a cair, se o, play, não, se o player box estiver a cair, aqui, está caindo, ok, então vamos, vamos trocar a animação do nosso player, alterar a animação para igual a 2, um, que é o saltar, que serve perfeitamente, pronto, está caindo, Uh, vamos ver que agora ele está assim Não, ele estava a cair e ficou esta, esta, esta animação próxima se vamos criar aqui uma nova condição se o player box está no chão e vamos adicionar outra condição dentro da mesma, aqui dentro se ele estiver no chão e se estiver Parado. Neste caso está, está movendo. Então vamos inverter. Desta forma estamos a dizer. Se eu não está se movendo. Desta forma. Se fosse assim. Desabilitado. Então está, está a mover-se. Pronto. Não está a mover-se. Está a contrariar esta condição. Ok. Isto contraria o que está aqui a dizer. Isto está a afirmar. Isto contradiz. Está a negar. Portanto neste caso está. Estamos a dizer. Se... O jogador. Não está a mexer-se. Então. Vamos alterar a animação. Para o idle. Para aquela animação. Alterar a animação. Igual. A zero. Acho que é essa mesmo. E vamos ver que agora. Ele. Ficou quieto. Alterou. E se tiver a mexer-se. Olhem. Reparem. Oh. E se ele está a cair. Ou neste momento. Quando chegar ao topo. E começa a cair. Eu mudar a animação. Reparem. Aí. Uh, ok. Agora também podemos meter quando ele salta, alterar também a animação. Que seria quando o player box está pulando, ele então vai ter a animação, uh, alterar a animação para o igual a 2. E creio que assim já estará certo. Oi. Ok. Oh, oh. Agora falta quando eu for para a esquerda e eu a personagem virar ao contrário. Isto também é simples de se fazer. Portanto. Uh... Vamos fazer uma forma bem mais simples. Vamos adicionar aqui outra condição. Se teclado Se a tecla pressionada E eu agora tenho que meter agora não sei ah pronto tecla opcional se for a direita right se for isto então o player inverter o objeto horizontalmente não um, outra condição teclado se tecla pressionada Left, que é a esquerda, uh, onde é que está, onde é que está, onde é que está, left, então o player vai trocar a posição, inverter o objeto horizontalmente, sim, eu acho que desta forma já vai funcionar bem, ok, olhem, estão a perceber, ótimo. Já temos aqui a nossa animação da personagem. Ui. Agora. O último toque. Para finalizar. Vamos. Colocar isto aqui como invisível. Eu acho que ainda me recordo. Propriedade. Eu acho que aqui podia fazer isso. Maquear. Como é que eu podia mesmo. Colocar isto. Volto a editar objeto enfim. Eu posso simplesmente chegar aqui e editar with o fiscal e posso apagar. Uh, pode -se selecionar, pronto, podem -se selecionar assim. Fazem DELETE, SAVE, e ele vai ficar como transparente, ok, e ele vai assumir a mesma posição dele. E aqui tem. Tcharam! Muitas coisas dá para fazer, mas este seria o meu, o meu primeiro vídeo para explicação, eu ali atrapalhei-me porque não estava a ver uma forma Bem mais, mais prática, mas eu creio que desta forma funcionará bem. Ok. Pronto. Divirtam-se.